Saudações povo, eu sou o Afonso Filmagens E hoje pela primeira vez eu estou cumprindo com a palavra de que esse vídeo vai ser curto Pelo amor de Deus, se esse vídeo tiver 10 minutos eu me mato Porque a nossa dica de hoje, o nosso tutorial de hoje é algo extremamente simples E ao mesmo tempo é algo que vocês pedem muito Muitos se perguntam como que as pessoas estão fazendo jogos em primeira pessoa no Fortnite Ou seja, um jogo onde você não vê o seu personagem na tela e sim a visão dele No Criativo 1 já tinha uma forma de fazer isso, uma forma bem renta e chata... E meio falha E assim, a forma atual de fazer também é meio gambiarrenta Mas é muito mais fácil e funciona perfeitamente Então antes de mais nada, não esquece do likezinho ali embaixo A gente ficou uns diazinhos aí sem vídeo Porque eu tava descansando, eu tava meio zoado Dá o likezinho aí e se inscreve pra ajudar a gente a voltar esse ritmo sinistro, tá? Amanhã teremos dois vídeos Um de criativo e um de gameplay de um mapa de criativo que tá insano Agora sem mais demora, meu pau te adora Vamos para a nossa aula Música Pessoal, estamos aqui no nosso lendário mapa Pênis de Tênis. Esse cenário aqui eu fiz no vídeo passado pra explicar pra vocês o básico de cenários realistas. E eu vou utilizar esse mesmo cenário pra gente fazer a nossa mini gameplay em primeira pessoa, tá? É o seguinte, antes de fazer o negócio certo, eu vou explicar como é que a gente fazia antes. No Criativo 1, a gente tinha que ir lá nas galerias e pesquisar pela galeria do Tubarão, aquele lugar que tinha uma bocona de tubarão gigante. E se você descesse aqui nos itens, você ia encontrar em algum momento esse l Pad No Collision aqui. Por quê? Porque se a gente coloca coloca isso aqui no mapa, vocês podem ver que ele é bem grande e ele tem áreas transparentes, né? Ele tem áreas que são brancas e áreas aqui vazias. Esse heliporto, ele não tem colisão, ou seja, você pode passar com o seu personagem ali ele vai atravessar tranquilamente. E quando um item, ele é atravessável desse jeito, se você entra nesse item ao ponto da câmera entrar no item também, a câmera, ela gruda na cabeça do personagem e aí você fica só com a visão em primeira pessoa. Então, o que a gente fazia no Criativo 1? A gente pegava esses heliportos, deixava eles de pé, aumentava o máximo possível... Do tamanho deles E vocês podem ver que ele é grossinho, né? Ele é 3D, ele não é tipo um papel 2D Então o que a gente fazia era A gente duplicava vários Um do ladinho do outro Desse jeito Bem pequenininho Pra gente conseguir ficar andando entre eles Qual que é o problema disso? O primeiro problema é que No Criativo 1 a gente tem um limite de tamanho pra aumentar as coisas, né? Então às vezes você queria fazer uma, um cenário em primeira pessoa Num lugar bem grande você não conseguia Porque eventualmente ia ficar aparecendo os pedaços do heliporto por lá Não tem como você organizar certinho pra nunca aparecer Só valia pra lugares bem fechadinhos O outro problema é pelo amor de Deus, vocês não têm noção de como Isso aqui gastava tempo, isso aqui era muito chato De ficar colocando tudo bonitinho desse jeito Fora que ficava todo cagado O seu mapa ficava todo poluído, pra você editar as outras Coisas era o maior problema depois Agora, como é que a gente vai fazer essa mesma Gambiarra, só que de uma forma extremamente Mais eficiente e mais simples É o seguinte pessoal, aqui na UEFN A gente tem uma coisa chamada blocking volume Ou volume de bloqueio, que é basicamente Uma caixa invisível pra você fazer hitbox Por exemplo, vamos supor que eu não quero Que o nosso personagem passe daqui pra lá Lá, eu posso colocar aqui uma um volume de bloqueio, como se fosse aquelas barreiras do Fortnite mesmo, só que é muito mais fácil de colocar. Para isso, a gente vem aqui em cima no nosso quadradinho com o mais, e aqui embaixo nos volumes, a gente clica em volume de bloqueio. Se o seu tiver em inglês, vai estar tá bloco em volume. Pode clicar. E automaticamente ele já vai ser colocado ali, ó Vocês vão ver que ele é um quadradinho invisível Se você clicar pra fora dele, dá pra você pegar ele de novo Só que daí você vai ter que clicar bem na linhazinha aqui, ó ser é um pouco difícil Então, se você quiser encontrar ele mais fácil no seu mundo É só você digitar aqui no Outliner em Volume, daquele jeitinho ali, ó em Volume, ele vai aparecer Você clica duas vezes nele e ele vai estar tá selecionado. Galera, basicamente você vai pegar esse bloco em volume e a ideia é você deixar ele enorme, né? Você vai aumentar o tamanho dele com base no tamanho do cenário que você quer que seja em primeira pessoa. Vamos supor que você quer fazer um duto de ventilação e só quando o seu personagem entra naquele duto, fica em primeira pessoa. Você pode é só colocar esse bloco em volume dentro desse duto. No vídeo nem deve estar tá dando para vocês verem, mas o tamanho do meu bloco em volume tá pegando toda essa área aqui que eu fiz, mais ou menos nessa linha aqui que eu tô fazendo agora. Ó, o meu bloco em volume tá pegando Toda essa região Ou seja, dentro de todo esse lugar aí que eu marquei em vermelho A ideia é que fique em primeira pessoa Certo, coloquei o bloco em volume Agora, já posso entrar no jogo? Não, porque se você só colocar o bloco em volume, ele vai ser uma barreira, ou seja, vai ser uma parede, você não vai conseguir entrar nele. Se você iniciar a ilha, você vai ser teleportado para algum outro lugar lá longe. Então, ó, reparem que o meu spawner, o lugar que o meu jogador vai nascer, é dentro desse bloco em volume. Eu preciso que esse bloco em volume afete apenas a câmera e não o meu personagem. Então, com o bloco em volume selecionado, eu vou vir aqui nos detalhes. E, rapaziada, aqui embaixo a gente tem essa aba pré-definições de colisão. Se você clicar aqui, você vai ver várias opções. E a opção que a gente vai pegar se chama Forte Only Camera. Aqui, ó. Forte Camera Only. Tá vendo? Desse jeitinho aqui. Você vai clicar, o que significa que ele vai afetar apenas a câmera. Certo? Galera, é só isso. Clica em salvar. Já era. Tá funcionando. Bora iniciar a sessão e testar. Ahn... Um... Deu problema aqui, véi Rapaziada, se eu não me engano A gente precisa desativar a opção de afetar navegação, beleza? Eu acredito que tenha sido isso que cagou meu mapa Vamos lá, salvei, vamos testar de novo Olha aí, agora deu certo É, realmente, acho que era a navegação que era o problema Antes de começar a andar aqui Eu vou iniciar o modo de jogo para não ter esses dispositivos aparecendo E, rapaziada Mano, que coisa linda, né, velho? Eu fico muito em choque com isso aqui, velho, na moral. Esse vídeo aqui é basicamente um complemento pro vídeo passado, porque esses itens realistas e essa iluminação toda com o modo primeira pessoa... Velho, isso aqui não é Fortnite, não, mano. Olha só... Que lindo, cara. E se vocês repararem, o nosso personagem, ele fica total invisível, né? Tipo, eu posso fazer os emotes aqui, não dá pra ver nada. Não dá pra ver nenhum modelinho, nada que aparecer em volta dele, né? A gente pode correr, pode pular normalmente, agachar. E quando a gente agacha, a nossa visão acompanha também. Então, assim, toda a mecânicazinha tá pronta, tá ligado? O único problema é, se eu vir aqui, por exemplo, e abrir esse baú, vou pegar aqui a nossa lanterna. A lanterna, ela não vai ficar aparecendo ali na nossa mão. E pior ainda, ela fica um pouco desalinhada, né? Ela não fica no centro da tela. Fora que essa lanterna e toda a animação do Fortnite, ela é feita pra acompanhar a animação do personagem em terceira pessoa. Então a lanterna, por exemplo, ela fica super chacoalhante. Mas dependendo aí, se você andar devagarinho, ó, dá pra você fazer um terrorzinho bacana, hein? E olha só, só de teste, eu vou sair aqui da área que fica o nosso bloco em volume, só pra ele voltar pra terceira pessoa. Aí, ó, voltou. Assim que você sai do quadradão, ele sai da, terceira, da primeira pessoa e quando você volta, ele volta. Então dá pra você até fazer essas transições... De uma câmera pra outra, certo? Vamos supor que você tem, sei lá, um computador, uma tela Uma interface que você quer que o personagem Acesse e fique, né, mude a visão Pra primeira pessoa. Você coloca esse Bloco em volume só ali pertinho, aí sempre Que você chegar perto, ele vai mudar pra primeira pessoa E você faz o que você tiver que fazer ali Rapaziada, esse vídeo oficialmente ficou Um pouco mais curto, dessa vez eu acertei No timing. Eu espero que eu tenha tirado as dúvidas De vocês e que vocês tenham aprendido algo Com esse tutorial mega simples Como eu já tinha dito pra vocês em alguns vídeos anteriores A gente tá chegando numa etapa os nossos tutoriais onde as coisas ou são muito simples ou muito complexas então nos próximos vídeos eu vou estar tá explicando algumas coisas que eu acho que não vai ser da dúvida de todo mundo mas vocês não perdem por esperar entre esses próximos vídeos eu vou estar tá trazendo para vocês como fazer um mapa em equipe com outras pessoas, todas as melhores dicas e atalhos para você não perder muito tempo e desempenho fazendo seus mapas, vou fazer um vídeo explicando e falando sobre as maiores perguntas e dúvidas sobre o EFN até o momento e é claro o nosso vídeo ensinando a programar em verse, ou verse, do jeito que você quiser dizer. Então não mosca, clica aqui embaixo, se inscreve no canal e deixa o seu likezinho pra ajudar a divulgar esse vídeo. Eu vejo vocês aqui amanhã nos nossos próximos vídeos, tamo junto e até a próxima. Beijo do careca, fui!